Bom dia a todos mais uma vez, agradeço a presença de todos e creio que tivemos uma excelente abertura hoje pela manhã e queremos manter a mesma qualidade ao longo do dia. Os senhores terão recebido a programação desse seminário, ele é constituído de quatro painéis, nós extrairemos agora, passando para o painel, Estratégia Digital Brasileira em seguida ainda antes do almoço falaremos sobre ciência tecnologia e inovação e os objetivos do desenvolvimento sustentável e após o almoço estaremos aqui à tarde para falar do nexus água energia e alimentos e em seguida o painel de encerramento prospecção em ciência tecnologia e inovação a ciência como soft power ah, os nossos palestrantes já estão aqui eu quero apenas anunciar pequenas modificações que não alteram o produto, como acontece na ciência também. Ah, falará é, pelo secretário Maximiliano Martinhão, que teve um contratempo de saúde, a senhora Miriam Wimmer, que é diretora de políticas setoriais em tecnologia de informação e comunicações. Falará pelo MRE, o assessor do embaixador... Benedito Fonseca Filho, o conselheiro Carlos da Fonseca, que é o chefe da divisão da Sociedade de Informação e que trouxe a apresentação do nosso embaixador, o professor Demi Getico, e o senhor Cláudio Gastal, do, é, presidente do executivo do Movimento Brasil Competitivo. Eu vou pedir também é, uma outra pequena alteração, o professor Demi Getico, como tem um voo é, previsto para daqui a poucas horas, será o primeiro a falar e não o representante do MRE, em, é, do MCTIC, desculpe, em seguida a fala do professor, então nós continuaremos na mesma estrutura MCTIC e MRE, setor produtivo. Muito obrigado pela atenção. É, professor, o senhor tem a palavra. Bom, Bom dia a todos. É uma honra estar presente nesse seminário e, e poder trazer alguma contribuição na área espero. O, o, eu, vou, eu tenho uma apresentação muito, digamos, básica, que envolve um pouquinho essa parte de, de tecnologia e transformação digital e, e também um pouquinho internet. Basicamente, o que inspirou alguns dos, dos slides da apresentação foi o documento da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que eu considero um documento muito sólido, que foi colocado em consulta pública uns tempos atrás pelo MCTI, acho que a consulta já encerrou, mas é importante mantê-lo aí em mente. Bom, a primeira a primeira provocação que eu gostaria de trazer seria a gente tentar entender um pouco melhor ou tentar, digamos, acessar um pouco melhor o que tem acontecido hoje devido à entrada em cena da internet. É mais ou menos o lugar comum dizer que a internet traz ruptura, etc. e tal, mas eu acredito que mesmo nós que estamos envolvidos com isso, aí somos digamos defensores e partidários e fãs da internet, é, é, precisamos olhar com cuidado e ver exatamente qual é toda a área de abrangência e impacto que ela causa. Eu listei aqui, aleatoriamente, alguns pontos de ruptura que a internet causa, alguns mais na área técnica, outros na área social, na área econômica, e eu acho que é importante meditar um pouco sobre qual é a abrangência disso, porque esse é um mundo novo e pulamos nele e evidentemente sofremos o, o, as suas consequências. Então a internet gerou novas formas de padrões, que os padrões são discutidos em no ETF, novos serviços de conectividade ela, ela evidentemente desmontou modelos anteriores, né? várias várias várias formas de, de uso de ferramentas anteriores desapareceram, ela acelerou tremendamente o processo darwiniano de seleção dos que sobrevivem e dos que não sobrevivem, então isso é algo que tem que se ter em mente, eu próprio tenho sérias dúvidas a respeito de como é que funciona a economia de algumas ferramentas da internet que parecem grátis e certamente tem um custo enorme para serem operados e mesmo assim valem muito, que às vezes são coisas que o engenheiro não, não consegue enxergar muito bem, evidente que um administrador talvez pudesse, um economista pudesse ver isso melhor, mas é um fato que é, os modelos são outros, coisas que eram é, bastante caras é, atualmente são praticamente grátis, outras formas que eram difíceis de conseguir hoje são é, praticamente o dia a dia Ninguém faz uma descagem direta internacional hoje em dia, que custaria é, os olhos da cara, tu não vai usar voz sobre a internet, coisa que vale. Então, isso é, uma, é uma é uma ruptura gradativa muito rápida que tem acontecendo em diversos setores. Mas tem outras coisas que são igualmente importantes que nem sempre enxergamos. não Certamente a ruptura é, em associações, da sociedade civil, em como a gente se agrega em torno de... De, de movimentos em torno de pautas, em torno, em torno de bandeiras, e, e, e o que ficou muito claro atualmente, como se dissemina informação é, numa época de pós-verdade, né? se a coisa é falsa ou não, e, e, e essa ansiedade que a gente tem de reproduzir o que acabou de receber, sem tomar muito cuidado sobre se aquilo tem base ou não, gera novas formas de poder e de controle, gera novas associações e grupos de interesse, e por um lado positivo certamente melhora a interface por exemplo entre governo e sociedade civil e deixo por último dois pontos que precisam ser é, é, pensados com mais cuidado primeiro há uma grande é, é, ruptura pendente ou, ou alteração pendente na área de legislação quer dizer a gente vê sucessivamente a, a legislação nacional tentar resolver problemas que são é, é, exógenos a ela ou que vão além dela isso independe do país, que todos os países se debatem com isso. Existem iniciativas de legislação internacional para a internet, vai ter uma reunião agora em, em maio do ano que vem, e tem um grupo que cuida disso. Mas essa é uma área de ruptura grave e que a gente percebe que não foi ainda completamente digerida. Uma outra área que também pode dar problema, mas já é bastante mais comentada, é a região de, de, de confiança, coisas tipo blockchain, tipo é, é, distribuição de confiança na rede, que podem acabar com serviços de venda de confiança tradicionais, que boa parte dos cartórios e mesmo de instituições financeiras fazem, que a gente em geral usa essas instituições porque trazem confiança ao processo e a confiança hoje também pode ser de alguma forma distribuída, então são coisas a pensar. Isso aqui eu não vou passar rapidamente, não vem ao caso, só para mostrar que as coisas começam bastante tempo atrás e por coincidência nessa semana, é, teve o, o, a premiação aí do, do Hall da Fama Da Internet, uns 25 anos Do Internet Society E fui no laboratório do professor Kleinrock Eu tive condições de ir lá e ver as máquinas lá E ele próprio, e tirar fotografia e tudo mais Mas o, o que eu queria dizer com isso é que Veja, essa é uma premiação interessante é, é, Na América Latina Três pessoas já ganharam isso aí Dois desses três são do Brasil e uma é do Uruguai, a professora Ida Holtz. O que ganhou essa semana foi o professor Tadal Takahashi, da RNP. Então, eu acho que esse é um ponto que devemos ter em mente. O Brasil, nessa área de internet, é considerado bastante bem sucedido. A gente tem, às vezes, a, o que o Nelson Rodrigues chamava da síndrome do cão vira-lata, que a gente acha que é pior em tudo, mas é, tem que tomar isso com devido cuidado. Vimos uma excelente palestra aqui no outro speak, speech, agora cedo, aí do, do professor Davidovich. foi... É brilhante. Então, a gente tem várias áreas em que o Brasil se sai bem, outras que não se sai tão bem. Por exemplo, eu acho que se sai horrivelmente em muitos indicadores internacionais, às vezes porque os indicadores são montados sem, é, é, digamos, dados consistentes na área. Então, os dados que tem por aí. Nós temos alguns indicadores que nos colocam muito bem, outros que nos colocam bastante mal. Na área da internet em particular estamos bem e essa é uma, uma, uma boa informação. Complementando esse cenário, eu não, não vou perder tempo muito nessas coisas, mas eu queria é, notar o que gerou aquela primeira transparência de ruptura, que são características básicas da internet. É, a gente tem, às vezes, isso existem em vieses e versões, e cada um acha de um certo jeito ou não, mas o, o que é claro para quem, digamos, falou com o pessoal que realmente estava envolvido na criação disso, o Vint Cerf, Steve Crocker, o Finado, John Postel, agora o Kleinrock, e, bom, que é anterior a eles, inclusive, a internet foi criada dentro de uma cultura aberta da costa oeste americana na época dos anos 70. Quer dizer, visivelmente, o dinheiro era um dinheiro do departamento de defesa, o dinheiro era um dinheiro militar. Mas como foi bem dito aqui, várias pesquisas em áreas básicas ou em áreas específicas geram produtos em toda a região. E a internet foi um desses casos, gerou uma rede aberta, sem chave de desliga geral, sem controle, e que foi muito bem aceita primeiro pela comunidade acadêmica e científica e depois pela sociedade como um todo. E, e, e isso é algo, digamos, espantoso e precisa ver como se preserva. Então uma das características do marco civil brasileiro e do decálogo do Comitê Gestor foi tentar preservar características básicas da rede. Quais são elas? Né? Primeiro, quando foi e, e lá no laboratório do claro tinha o primeiro ímpio, que foi usado lá para, para roteador, né? que é a base dos roteadores, quer dizer, a função de um roteador é encaminhar pacotes, sem entrar no mérito do que o pacote tem ou não. A rede para crescer foi pensada desde o começo sendo simples no seu núcleo. Isso gera consequências, por exemplo, em segurança. Se eu receber um e-mail de alguém que diz que sou eu mesmo, né? eu tenho certeza que não sou eu, porque não ia mandar para mim mesmo, mas a rede não, não tem como checar isso aí, porque não foi embutido na rede esse tipo de procedimento. Ela é como o correio normal, você joga uma carta na, na caixa do correio, se tiver selo ela vai ser entregue. Se você mentiu sobre o remetente, não, o correio não tem como verificar isso. Então a internet se manteve simples e com isso ela conseguiu crescer rapidamente. Se você quer checar a veracidade do remetente ou se você quiser usar criptografia ou o que você queira fazer, você tem que fazer nas beiradas e não afetar o centro, porque senão ele vai ficar pesado e não vai crescer. Um outro ponto que, desde o começo, foi usado na internet foi eliminar qualquer interação entre protocolos e conteúdos. Quer dizer, os protocolos são agnósticos em relação ao que eles carregam. Se aquilo é importante, ou se é uma piada, ou que é, não é importante para o protocolo, que não olha para aquilo. E outra coisa que eu acho que é fundamental para o Brasil, especialmente para os nossos empreendedores e tudo mais, é que se você respeitar as características básicas da rede, você pode fazer o que você quiser em cima dela. Até é Pokémon, tá certo? E isso é, vai ser jogado ao público e se sobreviver, sobreviverá. E se não for de aceite, vai morrer. E é importante essa, essa é, é, permissionless innovation, ou seja, você não precisa pedir licença para ninguém para fazer um teste na internet. A grande novidade que, que tem a ver com esse painel, em parte, é inteligência artificial, internet das coisas e o que vem vindo por aí nessa área. Uma das coisas que causou é, mexidas importantes nos conceitos da internet é que algumas coisas que nós considerávamos que não iam se aguentar por muito tempo, continuam se aguentando. Uma delas é a famosa lei de Moore, que foi feita em 1965 pelo criador da Intel, que dizia que bom a cada 18 meses você vai poder comprar a mesma coisa, é, é, é uma, com o mesmo dinheiro eu vou comprar uma coisa que é duas vezes maior. E isso se manteve até hoje. Isso também funciona nas telecomunicações, e também funciona na informática e também funciona em armazenamento. Isso fez com que tivéssemos uma enorme capacidade de processamento disponível. Só para dar um exemplo, se um roteador tem que levar pacotes de um lugar para o outro, se ele passar a ter é, é, mil vezes mais capacidade, ele tem um enorme tempo ocioso, que não precisaria mais... É, é, jogar fora. Talvez ele tenha a curiosidade de ver o que tem dentro dos pacotes, já que eu tenho tempo sobrando, não custa nada dar uma xeretada no que está passando por aí. Isso, evidentemente, pode ser mal para a privacidade, pode ser mal para outras coisas, mas é um dado do problema. Quer dizer, a coisa tem capacidade sobrando e, como tem capacidade sobrando, vai ser usada para alguma coisa. Uma das coisas fundamentais... É, é dessa transformação é que cada vez mais nós temos tecnologia de informação e comunicação para serviços e, e bens que são baseados em plataformas digitais, aqui tem uma coleção de, de é, novidades na área, computação na nuvem, é, é, robótica, coisa móvel, RFID, etc. E tal e isso, evidentemente, é, faz parte do novo mundo. O, essa inclusão digital que, que nos permite entrar no jogo ela é crítica para que a gente possa ter papel nesse, nesse futuro. Quer dizer, Nós podemos ter ideias variadas sobre eh, benefícios ou, ou problemas ou riscos que a internet tem, mas não podemos ignorar o fato de que existe agora um fosso cada vez maior, que é o fosso dos que estão conectados versus os que não estão conectados. Então, é fundamental uma inclusão digital ampla. É mais fundamental até isso do que a... a, a o a, a, a, a acostumar o usuário a isso, porque ele consegue se virar. Lamentavelmente, com, com, com o afluxo intempestivo de muitos novos usuários, a qualidade geral e a, e a superficialidade que isso traz, nos gera um monte de problemas que eu espero decantarão com o tempo e chegaremos a uma situação mais estável. Mas, de qualquer forma, é muito melhor ter a possibilidade de todo mundo estar conectado, mesmo que inicialmente sugere é, é, fake news e, e mentiras e, e confusões sociais adicionais, do que não ter. Quer dizer, é, realmente isso é, nos traz uma grande diferença. Essas coisas novas, que estão resumidas nesse painel com computação nas nuvens, é verdade as coisas, big data e, e dados abertos. Inclusive, nós tivemos um seminário semana passada sobre isso, tivemos... tivemos discutindo esses tópicos, eles podem gerar insumos que serão usados pelos responsáveis pelas políticas públicas para criar uma estratégia de transformação digital. É exatamente o documento que eu comentei, sendo base dessa motivação de apresentação. Para você ter uma transformação digital eficiente, você tem que ter é um avanço nos três eixos fundamentais. Você tem que ter avanço em apropriação das tecnologias de informação e comunicação, você tem que ter avanço na infraestrutura e avanço nas habilidades. Essa própria estratégia brasileira cita vários eixos temáticos, que eu acho que são de extremo interesse, tem que ser uh, olhados com cuidado, como se faz uh, avanço na infraestrutura, como se estimula pesquisa e desenvolvimento, como muito bem foi dito na palestra inicial, isso é fundamental para tudo mais, como se cria alguma confiança na BN digital, que é uma coisa em alto risco atualmente, precisaríamos tentar ver como se cria essa confiança, e, e, e como é que isso se relaciona internacionalmente também. O, essa estratégia brasileira de transformação digital é, é, passa por essa, esses, esses eixos né, de confiança e e tem temas transversais também. Em particular, dois, dois órgãos estão envolvidos nisso, que eu estou mais diretamente ligado, o Comitê Gestor da Internet, que é um comitê, e, e o, o, o, o NIC brasileiro, que é um órgão operacional. O, posso dizer que isso faz parte da, da, da, da solução brasileira para a internet, que é vista maravilhosamente bem lá fora, é um, é um capital que nós temos acumulado durante todo esse tempo. E eu acredito que esse é um dos pontos em que realmente estamos bem colocados. É, só para ter uma ideia, por exemplo, nós devemos ser o quarto país que tem mais troca de tráfego é, no mundo. Nós somos o segundo país que tem mais espelhos de servidor raiz. Nós somos o nono domínio maior em termos de, de nomes de domínio. Suma, temos vários números bons, ao contrário de números como é, é, alguns... É, indicadores internacionais na área. O comitê gestor é um comitê formado de 21 membros, sendo 9 do governo e 12 da sociedade civil. Eu não, isso já é conhecido, não vou perder muito tempo com isso. O NIC é um caso, digamos, bem brasileiro, típico. Quer dizer, em vários lugares, a, a, o operador do registro de Country Code né, é, é um órgão não, sem fins de lucro, não governamental. Mas nós temos um, um recurso razoável e conseguimos recolher esse recurso, que é um recurso... É, não público, é um recurso privado, vendo os que registram no BR, não precisa registrar no BR, e conseguimos trocar, então, coisas como os pontos de troca de tráfego, a hora oficial brasileira, o IPV6, segurança, que é o CERT-BR, estatísticas, que eu falei rapidamente, e, e, trabalhos na região da web, e temos também o escritório do W3C. O, o, esse é um pedaço fanista aqui, que, essa, esse, esse órgão, o ISC, Internet Software Consortium, solta duas vezes por ano uma estatística de máquinas encontradas debaixo de domínio. E se vocês olharem aqui, o ponto .net é o domínio que tem mais máquinas debaixo dele. O ponto .com é o segundo. Nós, o ponto .br estamos atrás da Alemanha, mas colados nela e bastante longe da Itália. Então isso nos coloca em termos. Claro que os Estados Unidos não aparecem aqui, porque os Estados Unidos estão embutidos no .net e no .com. E evidentemente tem .net e .com em todos os lugares do mundo também. Mas como o BR tem sido um sucesso na cabeça dos brasileiros, em outros lugares do mundo o domínio de país perde para domínios genéricos específicos, mas no Brasil o BR continua bem, nós temos um quantidade razoável de máquinas, somos um domínio bastante denso. Isso aqui são as pesquisas que o CETIC faz a partir do recurso recolhido pelo, pelo BR. Todas são abertas, podem ser disponíveis e acho que são fundamentais para embasar políticas públicas. Então, tem TIC Domicílios, que já tem 11 anos que é feito, é, TIC Empresas, TIC Cultura, que é novo, TIC Provedores, etc. E tal, está disponível e quem quiser consultar pode ir lá e podemos, inclusive, mandar em papel, mas a gente prefere que se use digitalmente para economizar, evidentemente, papel. Para dar o um contraste, né? enquanto eu falei que nós estamos bem nisso, pegamos o relatório do UF e, e no relatório do UF nós estamos em o 81 lugar, o que é bastante estranho né? em termos de eh, eh, eh, competitividade. Né? Então, por que será que isso acontece? Aí do lado tem uma tabela do que foi medido para isso, eh, tem eh, fatores que geram isso, fatores de eficiência e fatores de inovação. E, por algum motivo, não estamos bem nisso. Pode ser que, em parte, nós não tenhamos bons relatórios nacionais. Esse é um dos motivos do CETIC ter feito aqueles relatórios que eu mostrei anterior. Porque aí nós temos dados bons sobre empresas, sobre domicílios e tal. Não temos dados muito bons sobre competitividade. Talvez fosse o caso de fazer alguma coisa mais nessa área. Então, por falta de dados, a gente acaba ficando em situações bastante estranhas. O Brasil não devia estar abaixo da Albânia, em suma. Os eixos temáticos que esse, que esse documento aponta são, eu acredito, exatamente atuais, quer dizer, internet das coisas, manufatura 4G, nós somos muito bem na área agrícola, foi bem falado, a Embrapa é um, é um exemplo mundial também. Então, temos que, que ver onde nós temos condições de fato de avançar. Na parte do, do internet das coisas, só para falar rapidamente, eh, existem riscos eh, bastante grandes associados à ligação de tudo indistintamente. Na internet, nós vimos vários ataques feitos por câmaras chinesas ligadas à rede, vimos ataques, não, não, não por, por maldade do fabricante, mas, por, às vezes, não, não, não conformidade com especificações de segurança necessárias. Então, é importante que no caso de Terra das Coisas, se tenha algum tipo de, de projeto que envolva privacidade, que consiga impedir mau, mau funcionamento. O que, que é a privacidade? Todos os, todos os dispositivos falam entre si, então a nossa vida pode ser muito devassada. Então, e, e outra coisa muito importante nisso, que envolve um pouco o que eu falei da ruptura da internet em padrões, é o seguinte, é fundamental para que não haja erro e desperdício de recurso dos investidores que a gente tenha uma boa discussão sobre quais os padrões que parecem mais promissores. Eu me lembro, por exemplo, no começo da internet, havia grande discussão sobre se a linha mais promissora seria a linha ISO-OSI ou TCP/IP, etc. e tal. E quem investiu pesadamente na linha que não acabou prevalecendo perdeu o recurso. Então, acho que uma das coisas que pode ser bastante útil aí, da orientação que pode vir dos órgãos envolvidos, é dizer: olha, pessoal, parece que esses padrões desse tipo vão mais para frente ou não, etc e tal, e sigam por aí. Aqui é tem alguns exemplos de, de, de RFCs e padrões que tratam de das coisas, mas, evidentemente, eu vou deixar aí para quem quiser olhar, não vou entrar em discussão, tem aqui vários deles, está certo? É, é, o -E também fez etc e tal, e características do que seria enterrada das coisas, aqui que só para dar um exemplo da quantidade de protocolos que já existem em andamento e sendo desenvolvidos, tem aqui separação em camadas aí de várias é, é, famílias de protocolos desde infraestrutura até é, é, semântica etc e tal, certamente 90 e tantos por cento aí não vai para frente, mas alguns sobreviverão e precisaríamos saber quais são para poder fazer apostas um pouco mais balizadas em relação a isso. Esse é um desenho, também vou passar rápido, na internet das coisas, a coisa é mais complicada do que a internet normal, porque você tem comunicação em nível local, com gateways, e comunicação internet Você não vai querer, provavelmente, que todas as suas coisas falem com todas as coisas demais no mundo diretamente, porque você gostaria de manter algum controle sobre isso. Então, em alguns casos, os protocolos são bastante leves, porque a quantidade de informação é baixa e são restritos à área local. Em outros, você sai do gateway e tem a internet como um todo. Então, é importante que isso seja entendido e discutido, porque você vai ter que ter uma coleção de soluções que gerem uma solução final e não ter uma... uma, uma é a receita única para tudo. Aqui é uma provocaçãozinha adicional, é, também é, duas visões distintas. Uma diz que o IOT nos trará um mundo revolucionário, conectado, inteligente, teremos progresso e oportunidade e tudo será fácil e confortável para nós outros e tudo mais. E outra diz que IET é um perigo, porque vai ter vigilantismo e violações de privacidade, e todo mundo vai saber o que você fez ou não fez, e que de hora que você volta para casa, e se o seu portão abriu ou não abriu, e quando o é, seu chuveiro gasta mais energia ou não. Então, é importante a gente conseguir, de alguma forma, navegar e balancear nisso. E fecho aí com uma outra provocação semifilosófica, dizendo que nós estamos perdendo o centro do controle, quer dizer, o homem era o centro das coisas, você controlava o seu lar, o seu ambiente, né? e hoje as coisas têm mais ou menos autonomia e falam sozinhas. E a pergunta é essa: estamos saindo do, do antropocentrismo, ou seja, no centro do, no homem para o centro nas coisas? É basicamente isso aí. Obrigado. Muito obrigado, professor Guetico. Excepcionalmente, nós vamos abrir para perguntas agora a essa palestra do professor Guetico, uma vez que ele tem uma premessa de tempo. Usualmente, as perguntas serão feitas após cada painel, mas no caso específico aqui do professor, nós poderemos abrir e acredito que nós tenhamos condições de pedir duas perguntas da audiência, se houver. É, em seguida nós passaremos para os demais é, palestrantes Eu também gostaria de combinar com a audiência Que por premissa de tempo nós poderíamos pular o intervalo entre esse painel e o seguinte O que nos permitiria é, terminar dentro do horário adequado para o retorno após o almoço Isso não é indicativo de que a comida é farta E estará à disposição daqueles que quiserem também se levantar e alimentar-se é, há, há perguntas, por favor, dirigidas especificamente a essa palestra do professor Goethe? Senhora Amatio, Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro. É, com relação à coordenação desses esforços, à gestão nossa, é, nós somos bastante difusos nessa área. É, nós sabemos que está sendo feito um trabalho nesse sentido e há uma expectativa também na participação da defesa cibernética é, nesse trabalho. Se eu pudesse esclarecer um pouco sobre esse tema. Primeiro, eu acho que esse é, um, é uma, uma é uma uma atividade múltipla. Existem áreas de extrema especialização e que precisam ser tocadas pelos órgãos correspondentes, mas, como tudo na internet, precisa de grande colaboração e cooperação para que tudo funcione. Então, é diferente a, a segurança do ponto de vista de governo e de órgãos uhum. uh, centrais, que precisa ser extremamente sólida e rígida, diferente da segurança do cidadão na internet e tudo mais, mas o, o fundamental aqui é que, é que haja disseminação da informação, porque a defesa, em geral, necessita que haja informação de qual é o tipo de ataque. E isso é uma coisa dinâmica e acontece o tempo todo. É, nós aqui no, no, no NIC, só para dar exemplo, temos um grupo de segurança chamado CERT, que é o CERT-BR, que é bastante bem visto também internacionalmente, tem bastante contato e colaboração com os órgãos, por exemplo, de defesa. E, e, e eu acho que a gente tem conseguido alguns alguns alguns pontos importantes. É, vou dar um exemplo simples, que não é exatamente segurança, mas é indiretamente. O Brasil era o segundo país maior produtor de spam mundialmente. quer dizer Se você olhasse o que saía do país... É, é, o Brasil era o segundo maior gerador de spam. Aí nós fomos fazer uma pesquisa para ver por que dava tanto spam, etc. e tal, e descobrimos que o spam estava escrito em chinês, quer dizer, então é muito estranho que, evidentemente, nós temos uma coletividade brasileira, mas é estranho que eles gerassem tantos PAN né, do Brasil para o mundo. E descobrimos que, na verdade, não era isso. Era o pessoal de fora que mandava uma mensagem para nós aqui, para alguma máquina desprotegida, que era multiplicada por mil e voltava. Então, não só se escondia o verdadeiro gerador dos PAN, como nós ficávamos com a peixa de ser sermos os grandes né, poluidores do, do, do coisa, porque alguém se beneficiava dessa ingenuidade de deixar coisas abertas. Aí teve um trabalho importante, a Anatel se envolveu, o CGI fez uma resolução e os provedores se envolveram. Nunca de uma forma mandatória, porque nós não somos órgão de regulador nada disso, mas de fechamento da porta 25, que é uma porta SMTP padrão da, da internet, CP porta 25. E com isso o pessoal que mandava lá uma mensagem para ser multiplicada por mil e isso aí perdeu a, a boquinha. Né? E nós saímos de segundo em spam para 28º. O que é ótimo, porque nós somos melhor do que 28 em termos de população internet e tal. Então, nós temos proporcionalmente gerando menos spam do que outros, uh, uh, outros uh, países. Então, o, o, o resumo disso é o seguinte, tudo isso é fundamental que haja colaboração. E uma outra coisa que eu acho importante, a gente sempre sai em cima, evidentemente é fundamental ter educação para o cara saber o que gera risco, o que não gera risco, é evidente que precisa ter talvez lei para dizer o que é crime e o que não é crime. Mas nesse mundo sem fronteiras da internet, a primeira arma contra os danos que a tecnologia nos traz deve ser a própria tecnologia. Então tentar usar ferramentas tecnológicas que amenizem o problema que a própria tecnologia nos trouxe, Evidente que não vai provavelmente resolver, mas vai amenizar, como é o caso dos pan, e depois ver como é que isso evolui também para uma educação do usuário, para coisas mais até coisas mais estruturadas como legislação, se for o caso. Raramente é necessário uma legislação específica, mesmo porque ela pode ficar muito rapidamente obsoleta nessa área. Bom dia, obrigado pela palestra. Meu nome é Roberto Sanches da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Eh, minha pergunta tem que ver com, com os, os novos dominios da internet. Eh, há uma tendência de ampliar dos, os domínios eh, .net, .org, .br, etc. A, a, a domínios mais, eh, mais amplios Por exemplo, .amazon. Eh? Temos um problema internacional neste momento eh, contra a, a empresa amazon.com por eh, domínio, para manter o domínio ponto Amazon para a região amazônica. Qual é a sua opinião a respeito? É, essa é uma excelente pergunta. Eu, eu estive no, no Bordaicam por do, dois períodos, aí de, de três anos, cada um, e, e eu particularmente não sou nem um pouco fã da, es, da expansão de domínios genéricos, mesmo porque eu acho que não há essa pressão popular que é alegada para dizer que precisamos criar novas ondas de domínios genéricos, acho que eles, em geral, aumentam a confusão. Eles não têm, de fato, o um embasamento popular que é necessário e não vão aumentar a inclusão digital. Ninguém não não está não na internet hoje porque não tem ponto coríntese, isso não faz muito sentido, quer dizer não, não, não é esse o argumento básico. Mas, digamos que é uma forma de negócio e o pessoal pode, eventualmente, é, é, gerar recurso com isso e tem um monte de domínios genéricos aí sendo espalhados no Brasil o Brasil, uma coisa boa, o Brasil concorreu a muito poucos domínios genéricos o que indica que o Brasil está razoavelmente bem é, é, situado, quem diz que isso é uma indicação ruim, que ele não participou da nova onda de expansão eu diria o contrário, eu diria que o Brasil se sente razoavelmente bem resolvido e não, não entrou nessa briga, acho que nós temos uns oito domínios genéricos que são de instituições brasileiras, boa parte deles é de marca né? Alguma, por exemplo, a Globo tem ponto .globo, é a marca dela, ela vai usar não para concorrer com o ponto .br, coisa assim, mas para mostrar lá as novelas, ou o que for, ponto .uol também é uma marca. Ponto... Bom, o caso do Amazon foi um caso bastante interessante, porque foi um dos raros casos em que o GAC, o Government Advisory Committee, que é um comitê de governos que trabalha junto à ICANN conseguiu fazer uma resolução... Eh, sugerindo à ICANN que não aceitasse esse domínio, porque ele, esse, digamos, de alguma forma afeta ou, ou incomoda, ou atrapalha, digamos, as comunidades da região, porque se apropria de um nome que é da, da região. E a ICAN de alguma forma, atendeu a isso e eh, brecou a concessão do ponto Amazon para uma empresa. Essa empresa recorreu e teve uma decisão agora, dois dias atrás em que o Board, digamos, aceitou pagar uma multa que foi definida pelo pelo painel de revisão, mas, mesmo assim, ele se reserva a examinar com mais calma para frente. Então, eu acho que a decisão do Board é favorável à iniciativa original, acho que o Amazon continua, de alguma forma, bloqueado. O pessoal mais libertário acha que não, qualquer nome tem que ser possível. Eu, na época que estava lá, dizia que o nome deve passar por um crivo. Se alguém veta o nome, esse nome devia ser vetado, porque isso não tem nada a ver com liberdade de expressão ou de informação, na minha opinião, mas tem a ver com liberdade de etiqueta. Ninguém é a favor de censura de nenhum conteúdo em nenhum lugar da internet, mas as etiquetas têm... É uma informação que tem que ser digamos não ofensiva a ninguém né? nós temos uma etiqueta escrita lavatório você não fala o que você fala lá dentro o que você vai fazer lá dentro você usa uma, um contorno elegante para todo mundo você não então eu acredito que etiquetas são importantes o cara que defende que tem que ter ponto god ponto alá ponto qualquer outra coisa está na verdade afetando sensibilidades que não precisariam ser afetadas você pode ter um, um sítio ateu ou de religião albo debaixo de um domínio normal. Você não precisa ter isso na etiqueta. Bom, o moral da história é que eu acho que a decisão por enquanto favorece a nós, quer dizer, o pessoal da área da Amazônia que pediu essa contenção. Eu espero que não haja uma nova rodada breve de domínios genéricos adicionais, porque eu acho que essa é uma maquininha de fazer recursos que não ajuda a internet, aumenta a confusão. E vamos esperar os próximos movimentos. Minha posição pessoal é que isso devia ser é, é, muito mais restrito do que hoje. Eu poucas vezes encontro razão para a criação de um novo domínio genérico, exceto as razões empresariais envolvidas, que eu acho que são menores do que os interesses da internet como um todo. Obrigado. O ah, professor, creio que vai se retirar agora, tem uma premissa de tempo. tá, tá, tá bem. bom então Perfeito. Muito obrigado pelas perguntas e, e pelo... E nós agora passamos para para Miriam Wimmer, diretora de Políticas Setoriais em Tecnologia da Informação e Comunicações do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, para a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhoras. Queria, inicialmente, agradecer é, na pessoa do ministro Fortuna é, o convite para estar aqui. O secretário Maximiliano teve um problema de saúde, como foi mencionado, não pôde estar. Então, é um grande prazer estar aqui no lugar dele para falar um pouquinho sobre o trabalho que temos feito na construção da estratégia brasileira para a transformação digital, já mencionado um pouquinho pelo professor Demi. Antes de entrar na discussão da estratégia e de suas implicações diplomáticas, como é o objetivo desse seminário, eu queria dar um passinho atrás e falar, afinal, por que uma estratégia, né? por que esse esforço? E, e me parece que tem um pano de fundo que, que é amplamente reconhecido de que estamos vivenciando um processo muito intenso de transformação na economia, na sociedade, no governo, é, propiciada pelo avanço das tecnologias digitais isso pode ser identificado a partir de inúmeras fontes. Né? Então, de um lado, a gente vê um crescimento brutal nos fluxos globais de dados. Um relatório recente da McKinsey aponta que, entre 2005 e 2014, houve um aumento de 45 vezes no, no, no fluxo, na intensidade dos fluxos de dados entre países. Né? É, nós estamos migrando cada vez mais para uma economia baseada em dados. Então, os modelos de negócios baseados em Big Data, em Data Analytics, é, em inteligência artificial, em plataformas digitais na internet, em marketplaces digitais, os novos modelos de negócios da economia colaborativa, né também com uma raiz grande é, na internet, é, tudo isso nos aponta que estamos, de fato, é, vivenciando uma transformação importante a tal ponto que não faz mais sentido falar numa economia digital apartada da economia real. A economia está se digitalizando, a sociedade está se digitalizando. O professor Demi mencionou é, a transformação de uma internet do consumo para uma internet de produção. É um aspecto muito importante. É, cada vez mais a digitalização permeia os processos produtivos. Né? Quando falamos em internet das coisas, manufatura avançada, fica claro que os impactos são profundos, são duradouros, são irreversíveis, eu diria. E temos que discutir também os impactos sociais dessas novas tecnologias. Então, quando falamos, por exemplo, em inteligência artificial, né, os impactos da robotização sobre o mercado de trabalho, a importância de pensar em políticas de educação para lidar com um cenário em que as profissões que temos hoje talvez deixem de existir num cenário, num prazo de tempo muito curto... né tudo isso nos leva à conclusão que está aí nesse slide, de que políticas públicas para alavancar a transformação digital, para capturar os benefícios da transformação digital, são estratégicas para o crescimento do Brasil. É, isso é não apenas um, enfim, uma retórica, né? quando a gente olha os indicadores, a gente percebe que existe uma correlação positiva, bastante clara, entre a intensidade de uso de tiques de um país e os seus grandes indicadores, como PIB, renda, competitividade, que foi uma palavra usada muito pelo ministro Luiz Nunes em sua explanação inicial. Né? Os países de economia mais desenvolvida também são os países que avançam mais rapidamente na amplitude e na qualidade de uso de tiques. E aqui, é, eu acho que eu devo a quinta palestrante a falar sobre os indicadores do World Economic Forum. Né? É um indicador que pode ser criticado, mas é um indicador muito importante, né, o ranking global de competitividade. O Brasil, é, eu soube, subiu uma posição, então esse dado aí está desatualizado. O Brasil agora está na posição 80%. É, eu acho que é uma coisa a ser comemorada, né? apesar de parecer modesta. Nós havíamos perdido 33 posições em quatro anos, o que é dramático. Então, aumentar uma posição é algo a ser comemorado, sim. Né? É, num cenário é, de é, é, digitalização profunda da economia, não basta a gente continuar fazendo o que estamos fazendo. Né? Temos que correr com toda a velocidade, temos que duplicar a velocidade se queremos ter ganhos de competitividade face a outros países no cenário internacional. É, um outro aspecto que eu acho importante salientar e trazer para os senhores, é, já que estamos falando das dimensões internacionais disso, é que esse é um tema que está no topo das prioridades nos mais importantes fóruns internacionais. E o, e o ministro Carlos da Fonseca, que está aqui do meu lado, é, vai certamente falar sobre isso com mais propriedade que eu. Mas, quando olhamos para fóruns como o G20, BRICS, OCDE, CEPAL, percebemos que o tema da transformação digital tem movido profundamente as discussões. Né? O G20 agora, em abril, recentemente, realizou a primeira reunião de ministros digitais. Não se fala mais em ministros das comunicações ou ministros de TIC, são ministros digitais, os ministros que estão preocupados com os impactos da transformação digital. É, nos BRICS também, né, é, o tema de é, estabelecer agendas digitais, concatenar esforços entre países tem tido grande prioridade. A OCDE, organização é, para o qual o Brasil pediu adesão né, recentemente, é, tem um projeto horizontal para discutir transformação digital em setores como transportes, saúde, educação. É um, é um esforço grande que tem sido feito, nós temos engajado com eles por meio do Comitê de Políticas de Economia Digital. E na CEPAL, né, na Comissão Econômica para a América Latina, existe um esforço muito importante de constituição de um mercado digital único para a América Latina. Então, esforço grande para intensificar a integração regional é, nesse cenário digital. E quando olhamos exemplos de outros países em todos os continentes, né, América do Sul, é, Europa, na Ásia, vemos que muitos países realizaram esse esforço de buscar identificar as suas prioridades e a sua forma de atuação perante esse fenômeno de transformação digital. E é claro que cada país vai dar o seu, o seu enfoque, né, vai ter o seu sabor, a sua prioridade. Alguns talvez enfocarão mais fortemente nos temas de inclusão digital, em superar o hiato digital, Outros, por exemplo, a Alemanha, vão focar em indústria 4.0, manufatura avançada, que é enfim, um grande elemento de diferencial competitivo. É, e a questão é como o Brasil vai lidar com isso. Né? Qual que é a nossa visão? Qual é a nossa estratégia para lidar com esse fenômeno tão intenso e tão presente de transformação digital? foi pensando um pouquinho nisso que a gente começou a trabalhar no assunto dentro da Secretaria de Política e de Informática, em outubro do ano passado, quando saiu o decreto da estrutura do MCTI, que já após a fusão com as comunicações, a CEPIM ganhou uma nova competência de formular a estratégia digital brasileira em articulação com os setores competentes do governo, da comunidade acadêmica e científica, da sociedade civil, do setor produtivo. Esse é um trabalho essencialmente de articulação. Vejam, os senhores, mais do que eu, sabem que existem inúmeros órgãos públicos é, e também entidades privadas com competências, com atuação na seara digital. A gente fez um mapeamento com base no plano plurianual e também nos, nos, nos planos estratégicos de diferentes ministérios. Nós preenchemos um papel A3 daqueles gigantes com uma lista de programas, ações, iniciativas apenas na esfera federal ligadas à temática digital. É, então, o esforço aqui essencialmente é de articulação, de coordenação e do estabelecimento de uma visão comum. Aonde queremos chegar? Né? Como o Brasil vai lidar com isso? Como aproveitaremos as oportunidades dessa transformação digital? E como é, contornaremos os desafios que isso traz em termos de impactos sociais, de competitividade assim por diante? E baseado nesse esforço, foi constituído um, gru constituído um grupo de trabalho interministerial em março deste ano. É, deste grupo participaram inicialmente. É, nove ministérios, oito mais a Anatel e a Casa Civil acompanhando. É, eu cito aqui o Ministério da Defesa como um dos participantes do GT, é, GSI, é, o MCTIC, naturalmente, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura, Ministério de Relações Exteriores. O Carlos esteve em inúmeras reuniões conosco, é, MIDIC. Eu estou esquecendo de alguém. Enfim, mas um grupo amplo, e a esse esforço se agregaram mais cerca de 30 órgãos públicos que, em diferentes momentos, workshops, seminários, reuniões abertas, sentaram conosco e, e compartilharam as suas visões é, e as suas experiências em lidar com políticas para o setor digital. É, e, a partir daí, construímos essa bela imagem de, de árvores, né? É, como os senhores podem ver. No cantinho esquerdo tem uma árvore representando a transformação digital do governo e, à direita, a transformação digital da economia. Entendemos que são dois pilares que se complementam, que se interrelacionam mutuamente. É, com diferentes responsabilidades. né? De um lado, o governo tem o papel de promover a sua própria transformação digital, prestando melhores serviços públicos digitais, é, aumentando a sua transparência, trabalhando com dados abertos, promovendo participação social. E, de outro lado, temos a responsabilidade de estabelecer um ambiente propício para o desenvolvimento da economia digital. Um ambiente calcado no arcabouço normativo que seja estável, que incentive investimentos, que incentive inovação, mas que também proteja direitos. E o que nós percebemos é que, para que tanto a transformação digital do governo quanto da economia possam se concretizar, existe um conjunto de elementos habilitadores. Em inglês fala-se muito enabling environment, é um, é um termo que aparece em muitos documentos internacionais. E a gente listou aqui alguns. né Então, claramente, uma base de infraestrutura, de acesso à banda larga, que chegue na casa das pessoas, nas universidades, nos hospitais, né? nos, nos governos, nas diferentes esferas federativas... Uma política consistente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e aqui a fala do professor David Ovitch, no início, apontou para os desafios nessa seara, é, a importância de você é, balancear investimentos públicos e privados, estabelecer prioridades, colocar a ciência a serviço dos grandes desafios nacionais. Um ambiente de confiança, que foi mencionado muito pelo professor Nemi confiança no ambiente digital, do nosso ponto de vista, envolve não apenas as dimensões de segurança e defesa cibernética, que são visões muito tradicionais, muito importantes, mas também a dimensão de proteção de direitos no ambiente digital. É, então, direitos do consumidor, é, direitos humanos, de maneira geral, e também um direito é, muito importante nesse cenário, que é proteção de dados pessoais, proteção da privacidade. E temos, nesse momento, uma discussão importante no Congresso Nacional a esse respeito, com alguns projetos de lei em andamento. Um, inclusive, que foi relatado pelo ex-senador Luiz Nunes, atualmente ministro de Relações Exteriores. A dimensão da educação nos parece também estratégica, e quando se fala em educação, a gente pensa em todos os níveis. né Então, de um lado, discutir a base nacional curricular comum, para pensar como o pensamento computacional, como habilidades ligadas à robótica e programação podem ser inseridos no currículo básico, mas também pensar no ensino médio no ensino superior, reforçar o ensino das disciplinas STEM, Science, Technology, Engineering e math e, de maneira geral, adotar o conceito de lifelong learning e de requalificação profissional, considerando que, com o avanço de certas tecnologias, algumas profissões se tornarão obsoletas. Então, naturalmente, num ambiente em que você tenha muitos carros automáticos, carros conectados, talvez a profissão de motorista de ônibus faça menos sentido. O que fazemos com essas pessoas? Como é que nós viabilizamos que elas se mantenham ativas no mercado de trabalho? E a dimensão internacional, eu vou eu vou pular essa parte, porque eu sei que o ministro Carlos vai falar com mais detalhes sobre isso, assim como também o professor Deyme falou sobre os aspectos de governança. Bom, essa árvore a gente desdobrou, né? então, vocês estão vendo aqui que cada árvore virou uma coluna apenas para fins didáticos. né? É, fizemos um sanduíche de cidadania digital com a digitalização da economia e, no meio, colocamos os elementos habilitadores. E, para cada um desses elementos, nós identificamos alguns temas. Quando eu digo nós, somos nós no grupo de trabalho, com a participação dos ministérios do GT, com a participação ampliada de órgãos de governo e, a partir da interlocução com a sociedade civil, setor produtivo e academia, identificamos as áreas que nos pareceram mais estratégicas, mais importantes, para que pudéssemos firmar uma visão e estabelecer ações estratégicas. Né? Não vou detalhar aqui, em razão do tempo, mas eu fico inteiramente à disposição para conversar após o evento, e a partir desse esforço, então, também buscamos identificar indicadores de preferência com comparabilidade internacional que nos permitissem medir o nosso progresso nessa seara. Por que comparabilidade internacional? Porque esse é um mercado global. Então, não adianta a gente se comparar com relação a onde nós próprios estávamos há cinco anos, mas sim onde estamos com relação ao mundo. E aqui eu volto ao, ao indicador do, Fó do Fórum Econômico Mundial de Competitividade. É, podemos criticar a metodologia, podemos dizer que não é adequado, mas é o indicador que há. E, e esses indicadores, eles refletem o nível de confiança dos investidores é, no Brasil, no país, é, é, e, de alguma maneira, eles têm uma ligação muito importante com o nosso crescimento econômico. Então, aqui estão destacados alguns, que vêm tanto de fontes nacionais como internacionais, internacionais. Como eu falei no início, esse é um trabalho que teve início formalmente em fevereiro, março desse ano. Eu destaco aqui a importância do CGE, eu estou vendo o professor Galvão lá no fundo da plateia, é, o CGE está nos ajudando Pra, é, no processo de construção e de análise das contribuições que vêm da consulta pública, né, que eu vou mencionar logo em seguida, é, após uma rodada intensa de discussão dentro do governo, após uma rodada de discussão aberta com interlocutores é, dos diferentes segmentos que eu mencionei, realizamos uma consulta pública, que foi iniciada no dia 1 de agosto e se encerrou no dia 20 de setembro, semana passada, e pretendemos até o final do ano trabalhar no refinamento desse documento que esse documento aqui, tem cerca de 100 páginas. né? É, o documento trata de cada um dos eixos que eu mencionei, né? tanto os eixos habilitadores quanto os eixos de transformação. E, para cada capítulo, foi feito um esforço de estabelecer um diagnóstico, né? onde estamos em infraestrutura, em termos de política de P&D, em termos de é, transformação digital da economia, onde queremos chegar, uma visão e quais ações estratégicas o Brasil deve empreender para que possamos chegar no cenário vislumbrado. Esse exercício resultou na identificação de 91 ações estratégicas. É, esse é um número que certamente será refinado ainda. né? Nós próprios, ao revisitar o documento, é um documento extenso, né? e, e cada vez que a gente lê a gente encontra oportunidades de aprimoramento, para falar de maneira é, positiva, é... Cada vez que a gente relê, a gente percebe que as ações podem ser ainda um pouquinho melhoradas, e a partir da consulta pública também isso nos dará a oportunidade de aperfeiçoar. Nosso objetivo é até o final do ano ter isso pronto para que possa ser aprovado por meio de um decreto presidencial, estabelecendo, então, responsabilidades para os diferentes interlocutores é, no governo é, é, e uma clareza de princípios de para onde estamos indo, para valer para um horizonte de cinco anos. Esse já é meu último slide, ministro Fortuna, para não tomar muito tempo. É, queria apenas destacar a importância do processo de consulta pública. O documento está aberto para quem quiser baixar, dar uma lida. Tivemos mais de 2 mil participantes cadastrados na plataforma do CGE, então, a pessoa precisava colocar o seu e-mail, identificar é, a qual setor pertencia: a governo, o setor produtivo, a academia e sociedade civil. E mais de 700 indivíduos e organizações contribuíram à consulta, ao longo de 13 questões. É, representantes do governo, nos três níveis federativos: federal, estadual, municipal, representantes do setor produtivo da comunidade científica e acadêmica, institutos, universidades e e também da sociedade civil, tanto por meio de cidadãos individualmente, como também para associações, ONGs e é, entidades da sociedade civil. Esse é um trabalho que está em andamento. Eu agradeço muito a oportunidade de apresentá-lo aqui para os senhores, e eu tenho certeza que, a partir das reflexões que fizemos aqui nesse ambiente, também teremos a oportunidade de aperfeiçoar e concluir esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Miriam Wimmer, pela essa excelente exposição, que é, sintetiza a visão do Ministério da Ciência, Tecnologia, e Inovações e Comunicações em relação ao tema. Eu, eu agora, como tinha dito, é, abrirei para perguntas ao final das três apresentações. E, claro, como acontece em vários congressos e simpósios, a pessoa interessada poderá, inclusive, se tiver que sair, deixar um cartão de visita com o e-mail escrito para com quem gostaria de se comunicar, e nós passaremos também, existe uma mesa de inscrições aqui na frente, e nós passaremos para o palestrante, caso queira. Eu passarei imediatamente, então, para o meu colega Carlos da Fonseca, do Ministério das Relações Exteriores, que transmitirá a visão do Itamaraty sobre o assunto. Muito obrigado, tem a palavra. É, muito obrigado. Eu queria agradecer aqui o convite na, na pessoa do meu colega e amigo Felipe Fortuna, agradecer a oportunidade de estar aqui. É, em benefício do tempo, considerando também a o tamanho do tema, enfim, eu fiz uma apresentação escrita aqui, não fiz a apresentação por por slide, então, eu vou me permitir ler aqui, em parte, alguma dessas coisas, e depois a gente desenvolve mais aí em função do interesse. É, a primeira observação é que a internet nasceu como uma rede de redes, ou seja, um espaço, por definição, sem fronteira, no qual os entraves, a circulação de ideias, opiniões e manifestações deveriam, teoricamente, ser apenas de natureza tecnológica. E é, é, uma tecnologia que tende, e isso, isso está acontecendo já há algum tempo, tende a avançar no ritmo que é muito maior é, é, do que a própria capacidade dos, capacidade dos atores é, privados e governamentais de acompanhar esses avanços. É, a governança de um espaço como esse se apresentou desde o início como um desafio que devia envolver todas as partes interessadas pela própria natureza da, da internet. Os é, documentos originais da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, é, o ISIS, é, definem essa governança como uma, uma governança multi-stakeholder, ou seja, multissetorial, multiparticipativa, uma governança com a participação de todas as partes interessadas. É, seja governo, seja é, setor privado, seja é, comunidade técnica, academia, sociedade civil. E, e o texto deixa claro é, participação é, em seus respectivos papéis e responsabilidades. Ou seja, todos participam, mas a participação não é igual e cada qual participa na sua condição. É, os textos que norteiam essa, essa governança, e é importante salientar que norteiam, mas não regulam, e aí a questão da regulamentação uma questão que eu vou tratar depois, que é que é relevante. Então, os textos que norteiam ainda essa governança foram produzidos nessa cúpula né, original da Sociedade da Informação, que se é, desenrolou em duas fases de, diferentes, em Genebra, em 2013, e em Túnez, em 2005. São, basicamente, quatro documentos, a Declaração de Princípios de Genebra, o Plano de Ação de Genebra, o Compromisso de túnis e a Agenda de Tunis para a Sociedade da Informação. E esses são documentos que devem ser lidos é, como um documento só é, e que, é, entre outros aspectos, consagram o princípio do multissetorialismo, enfatizam a importância dos direitos humanos e da democracia como pilares da sociedade da informação inclusive, especialmente, no que se refere à liberdade de expressão, por exemplo, o direito à privacidade, proteção de dados pessoais, etc., é, a importância do multiculturalismo, é, a importância da produção de conteúdos que sejam multilinguísticos, que, né, que, que respeitem as diferentes línguas e as diferentes culturas é, no mundo, né? é, e, de modo geral, a relevância da internet como um fator de desenvolvimento e integração é, mundial. Em termos processuais, esses documentos criaram também o IGF, o Internet Governance Forum, que é um foro por excelência multissetorial, que se reúne uma vez por ano. Vai realizar agora, se não me engano, a 12ª reunião em Genebra, no final do ano. E também, em paralelo, criou um processo chamado de cooperação aprimorada, que é um processo... É, que envolve mais diretamente governos, mas não apenas os governos, e que é, tem como foco principal aspectos mais relacionados a políticas públicas e o, o papel especial que os governos têm com relação a essas políticas públicas voltadas para é, a sociedade de informação. Em 2015... Houve, aconteceu uma, uma reunião de alto nível em Nova York que é, é, celebrou os 10 anos da reunião de túnis e produziu um documento de revisão desse documento desses documentos de túnis que na verdade reafirma uma série de princípios esses princípios é, mais importantes estende o mandato do GF até 2025 é, e enfim e reafirma os princípios básicos aí da UISIS. E um ano antes disso, a gente sabe que na NET Mundial, de novo, houve aí uma oportunidade para que fossem reafirmados alguns desses princípios. No caso a NET Mundial, foi realizada ainda sob o impacto do, do chamado caso Snowden. Então, a questão da privacidade é, passou a ser um tema central da NET Mundial, mas não um único. Né? E, e, e houve aí, no documento final da Anete Mundial, uma ênfase especial na questão dos direitos humanos e necessidade, na necessidade de construção de confiança no espaço virtual, é, o que passa por um compromisso de um uso legítimo, de um uso que se dê em benefício e não em detrimento do usuário. Essa questão ainda hoje é uma questão muito relevante. É, vale a pena mencionar que agora, esse ano, a Microsoft é, lançou uma iniciativa de estabelecimento de uma convenção de Genebra Digital, é, cujo objetivo é justamente estabelecer as bases para um uso pacífico, legítimo e é, em benefício dos usuários da internet. É um documento, é uma proposta da Microsoft, mas é uma proposta para uma convenção de governos, é, que, que comprometeriam esses governos a não usar a internet como uma arma, digamos assim. Esse é um processo que foi lançado recentemente, não há ainda um, um envolvimento mais direto de, de, de, dos governos, mas vale a pena uma, uma referência a isso. Considerando tudo que foi dito, e por mais importante que esse exercício tenha, tenha sido, né, da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, é, é, é importante levar em conta que esse, esse exercício gerou essencialmente princípios e não regras. Os é, espaços de construção da governança da internet, entre eles o IGF e, e outros tantos, são espaços essencialmente de debate, troca de ideia, troca de experiências. Muitas vezes são espaços de, de, é, de convencimento, espaços nos quais os diferentes atores procuram apresentar, apresentar as suas ideias, as suas versões, as suas é, perspectivas e, é, é, eventualmente, convencer outros atores mas não são espaços necessariamente de deliberação, né? O IGF não é um espaço onde se criem regras ou é... isso eu tô eu tô chamando atenção para esse fato porque para as pessoas que trabalham com questões diretamente relacionadas à sociedade da informação e às TICs e aí especialmente os seus aspectos econômicos, né? A chamada economia digital, é... a percepção que, que muitos de nós temos hoje é que esses Espaço coletivo virtual, ou seja, a sociedade da informação, ou seja, a internet, já não é mais aquilo que era quando, é, pela primeira vez, lá em 2003, 2005, é, é, se estabeleceram esses princípios é, consagrados nos documentos da UISIS, ou seja, um espaço aberto, democrático e, sobretudo, um espaço igualitário. Né? É, eu cito aqui, porque é uma coisa recente, um artigo da New Yorker, de agora, de agosto de 2017. É, o título é Quem quem Controla a Internet? Who Owns the Internet? de uma é, jornalista da New York, Elizabeth Colbert. É, e ela se refere precisamente a essa nova cara da internet, é um, que é uma cara basicamente marcada por monopólios, né? que são monopólios muito recentes. Né? É, e aí eu cito alguns alguns, alguns dados aqui que são interessantes. Por exemplo, hoje, em 2017, o Google, que é uma das empresas da Alphabet, né? o Google é dono de praticamente 90% da publicidade mundial relacionada a instrumentos de pesquisa. É, o YouTube, que também pertence ao Google, controla praticamente quase todo o mercado musical mundial. E isso, muitas vezes, em detrimento dos próprios músicos. E aí há um, um, um debate é, bastante intenso sobre a questão dos direitos autorais e o fato de que o YouTube não é, paga, não respeita direitos autorais, e o peso do YouTube é tamanho, que é, enfim, resta muito pouco o que fazer por parte dos próprios autores. Né? O Facebook responde por quase 80% do tráfego, né, como eu vinha dizendo, seja através da própria plataforma Facebook, seja através de, de serviços de mensageria como WhatsApp, etc., etc., por sua vez, a Amazon domina mais ou menos 75% das vendas de e -books no mundo inteiro. É, uma coisa curiosa aqui que a gente precisa é, mostrar, eu acho que, que vale a pena, não é óbvio isso, é uma informação que não é, não é necessariamente óbvia, é a disparidade de valor entre as dez maiores empresas do mundo quando a gente considera faturamento e quando a gente considera valor de mercado, market value. Né? Na lista das 10 maiores empresas do mundo em termos de faturamento, a gente tem uma empresa da área de TICS, que é a Apple, que tem um faturamento de 215 bilhões é, de dólares por ano. Isso é números do, do último ano. Né? E quando a gente considera as 10 maiores empresas do mundo em, em termos de valor de mercado, aí 7 das 10 são da área ou de TICS, ou da área de internet, ou da área de e-commerce. Então, e aí uma coisa curiosa, a, a, a Apple ela tem um faturamento de 215 bilhões de dólares por ano, a ExxonMobil tem um faturamento de 205, é praticamente a mesma coisa. Em termos de valor de mercado, a Apple hoje vale em torno de 750 a 800 bilhões de dólares, enquanto a mesma ExxonMobil vale 340. Então, é, fica muito claro aqui né, a, a, a, o peso que essas empresas na área de TICS, na área de... É, é, que lidam com a internet em geral, e com a economia digital, e economia de dados, etc., o peso que essas empresas adquiriram hoje. é, é, um, é um, O nível de monopólio e de importância que essas empresas hoje têm é algo absolutamente inédito na história da economia mundial. Nós estamos falando aí nos últimos cinco anos, e você tem hoje sete das dez maiores empresas em termos de market value que são dessa área, seja... Facebook, seja a Alphabet, seja a Apple, seja o Facebook, seja a Alibaba, seja a Amazon, seja a Tenant, que é uma, uma empresa chinesa de internet, etc. Essas são as, as maiores. As únicas três que não são dessa área são a Johnson Johnson, a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, e a própria ExxonMobil, que está em décimo lugar. Então, quer dizer, Há uma diferença brutal, e isso mostra muito bem a importância que ganhou essa economia de dados, chamada economia digital, nesses últimos anos. A gente tem que levar em conta também, além dessa questão aí dos monopólios e do peso que ganharam essas empresas, questões como esses novos modelos de negócio de, chamada economia colaborativa, como o Airbnb, Uber, etc., que estão começando a mostrar cada vez mais é, é, é, efeitos disruptivos, efeitos, é, externalidades negativas aí em termos, é, por exemplo, de setores como o mercado do, do serviço de táxi, serviço de hotelaria, é, é, mercado imobiliário, enfim. Há uma conjuntura hoje, dez anos depois, doze anos depois da, da agenda de Tunis, que é completamente diferente daquilo que era quando essa, quando essa reunião primeiro aconteceu. É, e, e esses, esses desafios é, eles aparecem a cada dia, é, em uma, numa, num número crescente, à medida em que surgem novos usos econômicos das TICs. E o que fica muito claro é que a velocidade com que aparecem esses novos desafios ela é muito maior do que a capacidade que os agentes têm, sobretudo aqui eu me refiro, no caso aqui, os agentes governamentais, a capacidade que os agentes têm, governamentais ou não, de reagir a esses desafios. Então, o que está acontecendo agora é que a gente está correndo contra o relógio para lidar com os efeitos é, positivos, negativos, etc., dessa revolução que está acontecendo a um ritmo é, absolutamente inesperado. Né? É, diante disso, eu acho que é importante ter clareza sobre o quão indispensável é ter uma participação ativa nas diferentes frentes em que essa chamada digitalização e as suas consequências é, é, é discutida. Né? É, mais do que em qualquer ocasião no passado, a digitalização está concretamente transformando a maneira como nós produzimos, vendemos, consumimos, nós nos comunicamos, nós informamos, nós nos relacionamos, nós no, nos comportamos, inclusive, é, é, de certa forma até a maneira como a gente pensa o mundo e como a gente se insere no mundo. Ou seja, são transformações que são absolutamente transversais, que dizem respeito a todos os setores. Eu acho que, diante desse quadro, o Brasil não pode se dar o luxo de estar ausente de foros onde hoje estão sendo construídos conceitos Conceitos que, num segundo momento, podem se transformar em princípios, e, num terceiro momento, podem se transformar em regras. Então, é, é, daí a importância da gente ter uma participação ativa, é, ainda que seja apenas na construção de conceitos. É, porque os conceitos que nós tínhamos dez anos atrás, hoje, já não são tão é, sólidos quanto eram na época da, da cúpula da UISIS, né Há cada vez mais um questionamento sobre uma série desses princípios. É, considerando apenas os aspectos econômicos aqui, para falar sobre economia, eu acho que a gente tem que ter é, é, em mente alguns fatores. né? Primeiro, o equilíbrio econômico mundial está diretamente ligado e será diretamente afetado pela digitalização. Os grandes debates comerciais das últimas décadas diziam respeito aos saldos comerciais entre países. É, foi assim durante a economia mercantilista e, de alguma maneira, até hoje, as discussões na OMC basicamente dizem respeito a essas questões é, de equilíbrio, de balança comercial. A digitalização acabou com isso. Não haverá mais essa discussão sobre saldos comerciais como antes, porque hoje você tem uma coisa chamada economia de dados, Quer dizer, há uma desmaterialização é, dos bens. Né? É, um outro elemento que eu acho que vale a pena ter em mente é que a segunda revolução industrial, a revolução do, é, do, dos automóveis e da linha de produção, que foi no começo do século XX, ela afetou mais ou menos uns 20 países. É, e não teve praticamente impacto nenhum na América Latina. A digitalização, chamada quarta revolução industrial, afeta, e aí eu estou citando aqui um estudo da Cepal, mais ou menos 120 economias. E praticamente todas as economias da América Latina. É, portanto não há como fugir desse, né, dessa situação ao mesmo tempo os, os isolamentos setoriais eles acabaram é, revoluções industriais do passado como a, a do vapor que é, atingiu especialmente a indústria têxtil ou como a da linha de produção é, que atingiu o setor automotivo etc é, hoje é, são, foram substituídas por uma revolução que atinge todos os setores ao mesmo tempo todos os setores da economia foram são atingidos, portanto não há aí uma, uma, um setor ou outro que seja preservado. A revolução digital ela é completa e restrita, tanto do ponto de vista geográfico como setorial. E um quarto elemento que é fundamental é o elemento da que tem de respeito à, à geração ou destruição de empregos. É, esse talvez seja o cerne da, da relação entre a digitalização e a questão da pobreza e da desigualdade. É, provavelmente é o maior impacto da digitalização do ponto de vista político, porque terá consequências sociais e, portanto, políticas. É, é certamente a, a, o impacto mais sensível né, do ponto de vista é, social, é, é, e a gente tem que estar preparado para isso. Há uma, uma quantidade interminável de especulações sobre o número de postos de trabalho que serão destruídos e os que serão criados né, pela digitalização. Praticamente, cada é, é, conferência da qual eu participo, eu ouço um, um diagnóstico diferente, um prognóstico diferente. É, eu, eu cito aqui um, um estudo, que eu considero um dos mais interessantes sobre isso, que foi feito pela CDE, que sugere, e aí ele não entra em números, ele não especula quantos postos de trabalho, que porcentagem da mão de obra será, etc. Ele diz apenas quais seriam em princípio, os postos de trabalho mais ameaçados. E o que o Estudo OCDE aponta é que, são, em geral, seriam os, os empregos de média qualificação os mais atingidos pela digitalização. Os, a mão de obra muito barata, os empregos considerados muito baratos, talvez não justifiquem a criação de uma tecnologia que o substitua, enquanto que os empregos de alta qualificação, pelo contrário, serão é, cada vez mais demandados. Isso tem uma relação direta com a questão da capacitação e da eventual adaptação da mão de obra a essa situação futura. né? É, ao mesmo tempo, é, é a reengenharia de modelos de negócio, que, que, que é permitida, que é, que é provocada pela digitalização, é, é, tem uma série de implicações no que se refere à questão da proteção e da privacidade de dados pessoais. E aí é um outro tema de, de imensa importância. Nós aqui no Brasil, como você sabe, estamos é, hoje... Deliberando sobre projeto de lei em matéria de privacidade e é muito importante que a gente faça isso considerando a importância que terá esse tema da privacidade cada vez mais com esses novos modelos de negócios chamados economia de dados e e aí para falar um pouco sobre IoT já que um dos temas da mesa é a IoT a previsão da própria OCDE é de que com o advento da IoT, que já já existe, enfim mas que está se desenvolvendo, nos próximos 20 anos nós tenhamos 50 bilhões de novos aparelhos conectados à internet. E são aparelhos que, que gerarão, produzirão dados, informações. Dados esses que vão alimentar a indústria da chamada economia de dados. Então, a questão da privacidade e da autorização do usuário do aparelho para que esse dado seja utilizado por empresas que faturam em cima da venda de dados é uma questão fundamental a gente estava tendo essa discussão em maio agora na nossa edr justamente sobre isso em que medida você é, é, é, considera é, que um usuário, um usuário é, dá uma autorização prévia dá uma autorização é, informada ou não para uso dos dados produzidos pelas suas dezenas de máquinas e aparelhos domésticos que vão estar conectados na internet. Então, isso é uma questão absolutamente relevante. Diante disso, só para finalizar, é, a gente precisa considerar é, dois aspectos aqui. Quer dizer, um é a necessidade imperiosa de que nós estejamos prontos no Brasil para lidar com esse tipo de situação. Então, eu acho, eu acho muito alviçareiro, muito positivo que o MCTIC com o apoio de vários outros ministérios estejam e, e agências de governo etc esteja empenhado nessa nessa estratégia digital é, estratégia digital que terá como um dos seus pilares justamente a, a, a frente internacional então esse é um dos é um é um dos lados o outro lado é o que eu disse nós precisamos absolutamente estar presentes hoje é, é, nesse debate que ainda hoje dada a, a, a a rapidez com que essas transformações digitais aconteceram, é um ambiente no qual a gente ainda está numa etapa de discussão de conceitos, e não numa etapa de discussão de regras. E no momento em que a própria necessidade e oportunidade e conveniência de se estabelecerem regras ou não em nível internacional para as TICs e para a internet está sendo questionada. Hoje, talvez, eu vou terminar com isso, tem vários outros temas aqui que eu, depois a gente pode falar no debate, mas eu acho que hoje a grande questão, a grande debate em, em, na maioria dos foros, seja no G20, seja na CDE, seja na UIT, seja na ICANN, seja no IGF, etc., é o debate sobre é, é, o que regulamentar como regulamentar, quem regulamenta, etc. Então, são questões que é, e que são questões que dividem completamente o mundo. né? Você tem, de um lado, os países que acham que não se deve regulamentar nada, é, com o argumento de que uma regula a regulamentação em matéria de TIGs e de internet vai inibir a inovação, e países que defendem que, sim, temos que ter, sim, algum grau de regulamentação, é, seja no âmbito nacional ou no âmbito internacional. E aí, é essa clivagem hoje que divide os países. O Brasil está na segunda posição, quer dizer, nós é, celebramos o, o princípio do multissetorialismo, mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que, sim, é necessário que haja regras, regulamentação em algumas matérias para a própria proteção dos consumidores, dos usuários e para o bom andamento do, do, do, do sistema. Então, eu vou parar por aqui e aí, depois, se for o caso, a gente parte aí para uma coisa mais, mais específica. Obrigado. Antes de passar a palavra para o professor Cláudio Gastal, eu vou transmitir como uma primeira provocação para o debate posterior uma experiência que talvez junte aqui o que disse a Miriam Wimmer sobre o fato de que não existe mais uma economia real que se opõe à economia digital. Que o que existe é uma economia que funde essas dimensões hoje, então, não se pode ter muita clareza sobre a divisão dessas atividades e dessas tendências na economia, é, com o fato de que é, o Carlos da Fonseca trouxe um debate sobre quem é o dono da internet. É, eu acho que existe uma, um vínculo entre, entre essa pergunta, que foi feita na revista New Yorker, com a ideia de que a, a economia hoje é... é é uma, uma economia que não tem o um limite da economia real, da, da virtual, da digital e da economia, é, digamos assim, palpável. né? Eu lembro, quando eu me preparava ainda para o Instituto Rio Branco, eu, assinante do Le Monde Diplomatique da época, é, e eu posso comprovar isso porque eu ainda mantenho vários exemplares é, anotados até hoje, a, sobretudo o editor do Le Monde Diplomatique, o Claude Gillian, ele era absolutamente contrário à internet ele fazia uma campanha no Le Monde Diplomatique de que o mundo devia se revoltar é, contra a internet, porque, na visão dele, a internet era mais uma operação comercial é, patrocinada é, pelos países desenvolvidos, mas especialmente pela, pelos Estados Unidos, que vinha, entre outras coisas, derrubar o Minitel, que era a tecnologia francesa de transmissão de dados na época. Acho que quem viajou para Paris na década de 80, 90, lembra daquele, daquela televisão de fósforo verde que ficava piscando nos, nos balcões dos, dos hotéis e a gente via ali reservas de, de restaurante e reservas de hotéis. E o Claude Julien era absolutamente contrário à operação da internet, porque ela diz, olha, a internet vai ser ponto .com para os Estados Unidos, vai ser vai ser propriedade norte-americana, e nós vamos pagar copyrights a vida inteira em função disso. O fato é que o Le Monde Diplomatique hoje está digitalizado na internet, pode ser consultado o seu arquivo histórico, e ele mesmo hoje faz parte dessa, desse grande movimento de, de arquivos, digamos, de arquivos importantes digitais no mundo. E Claude Julian, obviamente, as suas previsões, em parte, se materializaram, mas essa crítica ficou, digamos assim, hoje numa esquina do mundo, num cantinho do mundo, porque poucas pessoas hoje, digamos, questionam a internet na sua, na sua propriedade, não é? e por isso a pergunta é tão importante, e nos seus objetivos comerciais últimos. Não é? Bom, com essas considerações que eu apenas transmito à plateia, para que possamos mais adiante debater, eu tenho o prazer de passar a palavra para o professor Cláudio Gastal, presidente executivo do Movimento Brasil Competitivo, que tem a palavra e representa aqui o setor produtivo. É, primeiro, eu sei que, por mais conhecimento que tenha que alimentar a alma, eu sei que as necessidades fisiológicas já começam a, a demandar e o pessoal deve estar querendo, então vou tentar ser bastante breve. É, trazendo um pouco aqui, é, representando o setor produtivo, mas uma parte do setor produtivo que compõe o Movimento Brasil Competitivo. Algumas pessoas aqui na plateia, tenho visto, conhecem o Movimento Brasil Competitivo, por uma atuação que nós temos muito forte de apoio ao setor público, né, na melhoria da gestão, na, nas discussões de melhoria de eficiência, é, há 17 anos atuando nessa iniciativa, tanto em nível federal como estadual e municipal, em órgãos como também setor público setor judiciário e legislativo, e trazer uma iniciativa que, de alguma maneira, ela se ela se misturou muito diretamente com a estratégia de, de transformação digital do Brasil, né, brasileira. É, primeiro, agradecer a Miriam pelo MCTIC, que tem sido uma grande parceira nossa, é, o Ministério de Relações Exteriores. Né. Eu... A primeira questão que eu vou trazer aqui é uma iniciativa que nós já viemos desenvolvendo, o MVC, o Movimento Brasil Competitivo, de mobilização pública e privada para a discussão da economia digital. Né? É, e é interessante que essa discussão começa em outubro, setembro do ano passado, é a partir de uma demanda de um grupo de organizações que compõem o Movimento Brasil Competitivo, o Movimento Brasil Competitivo tem uma característica, ele não é setorial, né? ele é transversal, ou seja, você tem empresas que compõem o MBC de todos os setores e áreas, e aí eu pego um gancho com o ministro Fortuna, ou seja, quando a gente fala em Brasil digital, economia digital, a gente está falando não numa, numa estratégia de TIC, mas sim uma estratégia de economia, né, para o país inteiro, onde, na verdade, você tem os fornecedores, a indústria de mas tem aqueles que estão sendo impactados, desde uma indústria, indústrias, vamos chamar assim, tradicionais é, do agronegócio, passando pela questão de, de bens, passando pela questão de serviços, que estão sendo impactadas por esse instrumento que todos vocês têm na mão, que representa essa nova indústria digital. O importante é que, primeira coisa, antes de passar, o MBC acredita muito em formação de coalizões. É, nós estamos num momento no país que eu acho que mais do que tudo precisam cada vez mais espaços de diálogo público e privado e terceiro setor no sentido de construir se construir consensos de futuro de país Não. quando a gente fala uma economia digital, a gente está falando uma economia digital que é um processo de longo, longuíssimo prazo que deve ser construído e que ele vai em várias ondas sucessivas se aproximando e assim por diante transformando eu um dia fui professor, eu brinco, né? E eu me lembro que eu fiz meu, minha, minha, minha formação de pós-graduação em Campinas é, em 94, quando começou a entrar, entrar a internet no Brasil, e eu vi essa transformação. E eu sou, um dia, fui é, professor de engenharia de software, né? Escovei muito bit na minha vida, né? Eu brinco, né? E hoje esquece, mas eu digo assim, esse processo é muito recente e uma série de transformações que aconteceram nesse sentido. Então, eu quero buscar um pouquinho, eu vou subir um pouco a, a, a visão, ou seja, eu quero buscar mais em termos de, de, de arranjo. né? O MBC, lá no ano passado, quando começou uma discussão sobre governo digital, junto ao governo é, Temer, junto a, a, a que já vinha anteriormente, da necessidade de você transformar a gestão pública através da incorporação cada vez maior de tecnologias digitais, né? você tem entrou uma discussão que não é só governo, você também tem que entrar a questão da economia digital como um todo, isso estimulado por um grupo de setor privado. A partir de lá, nós começamos a formar uma, o que a gente chama, uma coalizão, hoje aqui estão as empresas que compõem, ela está viva, esse processo de construção dessa, desse documento, desse movimento, dessa coalizão que a gente chama Brasil Digital, onde você teve as grandes organizações, que são da área de tecnologia, mas você tem Exemplos como desde o Itaú, o Monimed Seguros, o Hospital Sírio-Libanês, agora foi citado há pouco a Johnson Johnson, a Embrapa aderiu ao processo, onde você, na verdade, não é só algo de ti, que é toda uma revolução que está acontecendo em todas as indústrias, e isso você, de alguma maneira, tem que participar dessa discussão. Não é uma discussão, por exemplo, a discussão de regulação, não é uma discussão somente para a área de tecnologia ou a área dos novos negócios, é uma discussão para todo o setor econômico que deve ser levantado. Então, vocês podem ver aqui, ou seja, nós formamos essa coalizão e ela continua é, acontecendo. Aqui eu trago um pouquinho a linha do tempo, do que, que aconteceu, e aqui misturo um pouco né, o tempo da, do que a gente chama Coalizão Brasil Digital, com o que a gente hoje está em consulta pública, o MBC participou ativamente, coletando as informações, é, consolidando e fazendo na consulta pública, que foi essa caminhada que começa lá em 19 de outubro, com né, a primeira reunião de grupo de trabalho, tem uma primeira consolidação que é no... No, no dia 23 de novembro, que a gente lança o manifesto do, do Brasil Digital, que está disponível no nosso portal, que, que traz a opinião e traz a discussão consolidada, consensada desses atores para um documento que serviu de base e a gente entregou, no caso, ao ministro Kassab à época, que pega muito junto ao processo de, da discussão da estratégia de transformação digital. A partir dali a gente começa a mobilizar, é interessante que algo que para nós é muito importante que essa estratégia digital brasileira, é, vendo o futuro, ela tem que também ter a capacidade de desdobramento, né? e aí o desdobramento nos entes subnacionais, em nível de estadual e níveis municipais, ou seja, você tem que chegar, porque o que acontece lá na ponta, nós tivemos, por exemplo, a adesão aqui do Consórcio Brasil Central, que é um consórcio interestadual formado por sete governos de estado que aderiram a essa, essa, essa mobilização do Brasil Digital, no sentido de fazermos essa discussão e esse diálogo com o com o, o setor público. E aqui viemos a caminhada toda, não, não vou me deter, mas... E aí foi muito interessante porque nós tivemos uma receptividade muito grande do governo federal, e do, especificamente do Ministério de Ciência e Tecnologia, especificamente da Secretaria de Informática de Política de Informática, dessa diálogo de discussão que a gente consolidou na última consulta que teve no dia 20 de setembro, que chegou colocando a partir da consulta a todas essas empresas que compõem essa coalizão, as nossas posições frente às, à, à estratégia digital brasileira, e agora a gente continua esse processo. É, e aqui, por que, que é, o Movimento Brasil Competitivo traz essa questão e, e, e levanta muito a questão da estratégia digital? Quando a gente o ministro Aloysio Nunes colocou, quando a gente fala em competitividade, não tem como não falar em estratégia digital, em, em Brasil digital, em economia digital. Não. Seja concorde ou discorde, tenha receita, nós estamos num ambiente que está transformado e que vai ser transformado cada vez mais por uma economia digital, interoperabilidade, ações, e isso é a realidade. Não. Então, quando nós falamos Movimento Brasil Competitivo, nós temos que estar uma posição disso, porque falar em competitividade do país é falar que um alicerce vai ser a economia digital. Não. Nós, até numa discussão com o ministro Cassá, dizendo: olha, o, pro, o ministro da Fazenda Futura é o ministro da Economia Digital porque é onde as coisas vão estar acontecendo e assim por diante. E nós fizemos para esse documento toda uma análise sobre as ondas. De, de E chegamos à conclusão, algo que é de domínio público, ou seja, a possibilidade, o potencial de impacto na economia da transformação digital é muito grande. Nós estamos falando aí de 0,5% do PIB em relação ao crescimento já projetado de, até 2020, se você trabalha na questão da economia digital. É, e, e o que mais nos trouxe também essa discussão, é porque quando você analisa, vê outros países como Índia, Estônia, e todos vocês conhecem, Alemanha, Noruega e outros tantos, já avançaram rapidamente nesse processo e nessa discussão. O Digital India, foi o ano passado, o retrasado começa o processo que foi colocado pelo professor David Dott, ali que de está dentro daquele maior investimento em ciência e tecnologia, está dentro de um documento, uma construção coletiva de sociedade, chamado Digital India, que deu os rumos para esse processo e para nós é importantíssimo o exemplo da Índia, por exemplo, que traz a questão da governança, que para nós é o mais importante tema quando a gente chama uma estratégia digital brasileira, ou seja, como vai ser dada a governança disso. E a governança, eu não estou dizendo em termos formais, você tem, mas como esse diálogo e essa construção coletiva e de consenso, de construção de, de consenso, vai avançar para que a gente tenha uma estratégia digital brasileira, uma estratégia de país de Estado, não de governar o B, ou seja, que ela continue e perpasse governos e vá avançando. Para isso, nós acreditamos que ela tem que ser de alguma maneira, é, vou usar um termo que pode parecer forte, apro ser apropriada pelo setor produtivo e pela sociedade civil, né? de alguma maneira para permitir com que esse processo se mantenha constante, independente das mudanças que possam acontecer em termos de, de, de governo e assim por diante. Quando nós qual é o nosso propósito com essa coalizão Brasil Digital, que ela para nós ela ela avança e perpassa? É que nós temos a consciência de que a gente tem que ter a capacidade de incluir o Brasil, de colocar o Brasil numa inclusão de uma inclusão dessa economia digital para todos, ou seja, alavancando o desenvolvimento é, é, público e privado, ou seja, nós falarmos em desenvolvimento sustentável, econômico, social, ambiental, cultural e político, ou seja, você tem que ter essa capacidade de transformar. Ao mesmo tempo que a gente tem uma série de dificuldades e questões questionáveis de regulação, ou mesmo de, de, de tipo, como foi colocado aqui, de monopólios, isso você tem também instrumentos digitais extremamente poderosos que estão incluindo gente. Trago o um exemplo aqui, que, é, que é, muitos devem conhecer, a plataforma Geek, que tem hoje mais de um milhão de estudantes de ensino médio acessando para complementar a sua preparação para o Enem. Então, você tem um caso de uma menina, que a gente apresentou no último ano, uma menina do interior de Pernambuco, que usou o geek para uma escola pública como instrumento de colaboração e de preparação para sua formação do ensino médio, porque ela queria medicina e conseguiu, graças a ter uma plataforma digital, que permitiu essa construção em termos de, de conhecimento. Então, é, você tem que... Essas transformações, como toda transformação, como foi colocada aqui, das revoluções industriais, ela tem... É, débitos e créditos, ela tem como a gente tem que ser, fazer essa mediação. O que, que nós estamos propondo, o Movimento Brasil Competitivo, nessa linha? Ou seja, uma iniciativa sempre coordenada entre o governo, iniciativa privada e setores da sociedade, é uma, tentar, ao menos, ter uma visão de governança unificada do que é essa, esse Brasil digital. Né? De, de um consensos mesmo que permitam com que é, governo olhe para dentro e faça sua governança interna, mas a sociedade tem também uma governança externa no sentido de ver para onde estamos indo em termos de Brasil digital, para onde estamos indo em termos dessa, das coisas. Transformar o conceito de Brasil digital num conceito, numa bandeira de sociedade, numa né? bandeira de, é, que permita mobilizar as pessoas. E, a partir disso, criando fóruns de discussão, prioridade, monitoramento e avanço. É algo que a gente trouxe para como contribuição na questão da estratégia de transformação digital, na consulta pública, é essa discussão do modelo de governança, um modelo de governança que seja mais aberto, mais, mais poroso, no sentido de que você consiga envolver N setores de sociedade, envolver atores que permitam esse processo ser oxigenado e, e transformado, não pode ficar é, estanque. Aqui é um pouco o framework que nós estamos usando nessa nessa nossa estratégia, nessa maneira de contribuir, que permite que está muito de acordo, muito alinhado e em todo momento com a estratégia digital de transformação digital brasileira. Ou seja, nós estamos falando em como promover a, a sociedade, aí entra a, a parte da digitalização do setor público, a parte da digitalização do setor privado. Hoje você é, manuseia um forno de, de siderúrgica com... Com o celular, hoje você tem a internet das coisas no agronegócio, ou seja, você tem tudo isso, não é só o setor público que tem que se transformar digital, mas também tu tem toda uma, uma economia no setor privado que também vai ter que viver essa, essa expectativa e essa transformação. Mas o que a gente diz o assim, seguinte: para buscar isso, nós temos aí é, alguns desafios que estão muito. é o que a nossa colaboração na estratégia de transformação digital, ou seja, você tem que ter. Um ambiente regulatório e normativo. Claro, regula regulamentação é necessária, regulamentação inteligente, regulamentação isonômica para a competitividade, que permita, vamos chamar assim, as novas, as, a, a indústria, vamos chamar tradicional, e os novos negócios se transformar e virem buscar é, ambientes. Você tem uma, uma necessidade de força de trabalho digital, aqui não é somente. Eu, eu, como eu disse, eu fui professor de, de Universidade da Universidade dos Cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e assim por diante. Não é só essa, mas também as pessoas que vão utilizar os instrumentos. Você tem que haver uma inclusão digital no sentido de que internet, é, é, internet na escola não é só botar computador na escola, é a preparação do professor, é a preparação do aluno. É preparação, ou seja, é muito mais complexo do que isso. Existe uma nova, toda uma nova questão das startups, da inovação e empreendedorismo digital, que está é, transformando para isso, também precisa fomento, investimento, formação e assistência. E a própria que foi colocada aqui, infraestrutura, é, infraestrutura digital. Né? Como essas coisas se dão em termos de redes, é, em termos de estrutura, cloud e assim por diante. Né? Nós vemos com uma certa preocupação, por exemplo, a revisão da e, da lei 8.666, o PLs 559 foi no Senado e agora está na Câmara dos Deputados sobre o, o modelo de compras e aquisições do Estado brasileiro do setor público brasileiro que não, a nosso ver, não contempla uma é, um, um, uma perspectiva de uma economia digital da busca de aquisições de produtos e serviços na questão digital, ela não está claramente definida, né? então nos últimos cinco minutos, né é, no dia 13 de novembro há pouco tempo, o Ministério participou, nós tivemos o nosso congresso Brasil Competitivo, com o que é o tema da economia digital, e basicamente que a nossa grande saída desse congresso, que o nosso evento, a nossa discussão foi, olha, nós como so organização da sociedade civil, de, um setor, de uma parte do setor produtivo, que está mobilizando, nós definimos quatro metas para nós, para esses próximos, próxima a continuar a linha do tempo da, do Brasil Digital. Um é a construção e manutenção da, dessa parceria com o governo, com o setor público, na construção da estratégia de transformação digital, mas principalmente trazendo isso a, a, a uma visão cada vez mais, é, mais clara para o setor produtivo, ou seja, dar visibilidade a isso, e permitindo também a própria construção, e aí olhando para a partir de abril do ano que vem, a maio do ano que vem, como nós vamos fazer essa transição de essa temática estar na pauta de discussão do debate eleitoral de 2018, né? não só em nível federal como também em níveis estaduais, e, e, níveis estaduais, ou seja, esse tema tem que ser, ser tem que, deve ser apropriado pelos candidatos e assim por diante como um tema transversal independente da sua posição, ou seja, ele é necessário a questão da economia digital. Segundo ponto é, foi implantada a frente parlamentar de economia digital e colaborativa, claro que a gente sabe que o Parlamento hoje tem umas discussões muito é, de nota só, mas, na verdade, nós estamos mantendo um processo de diálogo muito, porque é necessária essa discussão dentro do Parlamento, e um processo de coaching dentro do Parlamento, na questão da regulação da economia digital, e precisa haver essa, esse processo para que a gente tenha uma qualidade de regulação, uma discussão com mais é, consistência, então a nossa... No, foi criada a Frente Parlamentar e nós, o estamos nos propondo e, e atuando de uma maneira, vou chamar assim, secretaria executiva dessa Frente Parlamentar, para dar subsídios. A continuação de uma mobilização pública e privada, trazendo gente, ou seja, por adesões nessa coalizão, nós tivemos, como eu coloquei, a Johnson Johnson e a Embrapa, também entrando nesse processo de discussões periódicas, mensalmente, que a gente vai construindo, o próprio Ministério sempre conosco. E, por fim, a próprio inventário regulatório. Ou seja, hoje, é, muitas empresas da área de tecnologia, a ação que fazem em termos de congresso é damage control, porque às vezes o pessoal inventa coisas e não tem. Então, haver um processo para a gente, efetivamente, o que, que é uma regulação de qualidade inteligente que permita isonomia competitiva, permita melhores práticas, e assim por diante. Portanto, né, senhores, eu sei que eu não sei se estourei meu tempo, mas... É, nós do MBC acreditamos muito que essa falar em competitividade do país, desenvolvimento do país, passa pela economia digital e passa por uma construção de uma coalizão, sociedade civil, setor público, setor privado, na busca dessa, dessa temática e da, da manutenção, como a gente usa o termo, da chapa quente desse tema, independente de quem seja governo, assim por diante, de continuidade de longo prazo, visão de longo prazo, uma governança de longo prazo. Obrigado, agradeço a todos. Respondendo a pergunta de Cláudio Castal, não estourou o tempo, ficou um minuto até a quem do tempo, que é excelente para que a gente dê início às perguntas da audiência. Uh, tivemos um painel bastante rico de visões, é, com questões que são de natureza muitas vezes técnica, outras vezes de propriedade intelectual, e outras vezes de natureza econômica propriamente dita. É, eu acho que é uma multiplicidade de temas que a estratégia digital nos, nos provoca, e eu, é, com essas ideias, é, é, com esses pontos, quero é, pedir à é, audiência, então, que dirija aos seus palestrantes as perguntas que acharem convenientes. No, no próprio Estados Unidos, que é uma economia densamente baseada em tecnologia, quando se vê os dados do final dos anos 80 90, o Vale ali de Detroit, a região de Detroit, tinha um milhão e meio de empregados. O Vale do Silício hoje tem talvez um décimo disso. Quer dizer, estamos falando de uma economia mais madura, muito mais evoluída. Como é que haveria uma visão brasileira para gradativamente abordar essa questão num processo de transição? Obrigado. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que a questão toca num aspecto que é muito caro, que estava também na fala do Carlos, né? na verdade, tem permeado todas as discussões que a gente tem feito, que diz respeito aos impactos sociais do avanço tecnológico e, em particular, sobre o mercado de trabalho. né? E a gente tem olhado para muitos documentos, muitos estudos, e vemos que alguns têm previsões catastróficas, apocalípticas, todos perderemos os empregos, a população está envelhecendo, não se sustenta mais, ao passo que outros autores apontam que isso é uma oportunidade, que, na verdade, o impacto sobre trabalho e emprego não seria tão significativo, que alguns empregos, enfim, não têm como ser substituídos, e não apenas os muito qualificados, mas empregos, por exemplo, como cabeleireiro, né? É, não seriam passíveis de substituição. É, me parece, de uma maneira até um pouco simplista, que a diferença entre o cenário apocalíptico e o cenário otimista é a forma como a qual a gente se prepara para ele. Né? E, e um primeiro passo, me parece, é refletir sobre onde estamos indo e como a gente faz para contornar né, os, essas rochas aí nesse mar revolto. Um aspecto central nessa preparação tem a ver com pensar em estratégia de educação. E eu recordo um estudo internacional que fala que, salvo engano, 60% dos empregos do futuro não existem hoje ainda. né? E daí a importância de pensar já nas idades mais jovens, né? nos níveis mais fundamentais do ensino, é incluir conteúdos voltados ao pensamento computacional, programação, a robótica, é, a criação de habilidades para esses novos empregos. E aí, quando se fala em tecnologia e educação, me parece que são dois desafios. né? Um é ensinar as crianças a usar a tecnologia, não é usar a planilha Excel, é usar a tecnologia. E, de outro, incorporar a tecnologia no processo educacional, para que, por meio de recursos tecnológicos, você possa melhor ensinar temas como matemática, física, química. Então, são são duas facetas. E, depois, nos níveis é, superiores, como mencionei, as disciplinas STEM, né? ciência, tecnologia, engenharia e matemática... Precisam de um reforço. E, e no nível universitário também tem se falado muito que é, temas ligados à ciência da computação, por exemplo, não deveriam ficar restritos ao universo do cientista da computação, mas estar de uma maneira mais horizontal, presente nos diferentes cursos universitários. É, o tema da requalificação e recolocação profissional também é muito importante. E, nesse sentido, me parece que existe um papel muito importante da indústria, é tanto na identificação das necessidades, das lacunas que existem em termos de profissionais, e nos é dito muito frequentemente não tem cientista de dados, tem dois caras que são capazes de fazer o que tem que ser feito. Então, existe já uma, uma demanda identificada de certas profissões que não estão ainda bem estabelecidas, bem desenvolvidas no Brasil. E me parece que, a partir desse tipo de mapeamento, é possível também pensar de maneira mais estruturada em política educacional de nível superior para enfrentar esses desafios. Mas, de fato, não é simples, e a gente está um pouco tateando, né? não, não existe uma clareza absoluta de qual será esse impacto, o fato é que temos que nos preparar para ele. né? Só dá um exemplo, eu tive uma oportunidade de, com a Singularity, todo mundo conhece, né? E quando veio as começavam a conversar sobre as tendências, eu digo, meu Deus, aonde eu vou trabalhar amanhã? Eu fiquei preocupado com a minha situação, porque é impressionante quando você olha essa coisa das tendências, o que isso vai afetar. É um, mas é muito um jogo de futurologia também, né? Ou seja, e aí eu acho que nós temos uma vantagem, o Brasil, tamanho continental, diferenças muito grandes e fases. Por mais que você, é, a gente pode pode também queimar etapas para conseguir não cair naquele ditado do campus, que é o Brasil não perde uma oportunidade, de perder uma oportunidade, né? certo? Mas, também, ao mesmo tempo, você tem uma, um nível de, de desbalançamento ou de não qualificação que permite com que você tem esse processo mais transitório do que uma economia americana que você tinha então você nós nós por exemplo desenhamos um proxy no MBC de de o que seria necessário para o Brasil alcançar um dobro do PIB per capita que seria alcançar um padrão português né? e isso deveria uma necessidade de 15 anos de crescimento em média de 3% ao ano isso há dois anos atrás três anos que foi uma debate da discussão da da eleição de 2014 é, nós vivemos uma crise econômica, retroagimos um pouco. Então, de alguma maneira, você tem ainda muito pré-trabalho para ser feito para que tende a buscar. Isso tem que ser jogado a nosso favor nessa inclusão social. Ou seja, você tem necessidades, vamos chamar assim, de indústria tradicional, de, como foi colocado aqui pelo, por, pelo professor Davi Dó, acho que da questão dos nossos exportadores de matéria-prima. Ou seja, que isso permita. É avançar. Nós, é, só dar um exemplo, né, para ver como a contradição é grande, nós estamos atuando muito no Mato Grosso, com o governo do estado do Mato Grosso, na parte de apoio lá. E, ao mesmo tempo que você vê colheitadeiras com ioti no Mato Grosso, você ainda continua vendo do lado, colheita à mão. Né? E você tem o um problema das colheitadeiras com ioti, que daqui a pouco o cara dorme, na, tira uma sesta no meio da, da plantação e dá acidente. Né? Então, é, nós temos essa coisa que, de alguma maneira essa ela pode ser usada a nosso favor se nós tivermos inteligente definir essa estratégia. E, claro, senso comum, educação, educação, educação, e essa coisa da incorporação das exatas, isso da, na questão da educação. O, o, o Carlos da Fonseca vai também só completar para... a questão. Não, só para, só para complementar, acho que foi, foi, bem, foi bem comentado aqui, mas eu acho que tem um elemento adicional aí, que eu acho que enfim, não, não, não foi mencionado especificamente, que é a questão das pequenas e médias empresas. Né? É, são, como você sabe as maiores geradoras de emprego no Brasil e na maioria dos países do mundo. É, e o grande desafio é trazer a digitalização para as pequenas e médias empresas, né? é, de maneira que elas façam uso dessa, dessa digitalização é, no seu dia a dia, mas também que elas tenham acesso... Ao, ao, ao mercado global que, é, que foi criado pelo pela, pela uso da internet, no, por exemplo, no e-commerce. Né? Então, há uma questão que é muito discutida em vários foros dos quais a gente participa, que é a questão do, do, da participação de empresas brasileiras, no caso, como é, provedoras em é, marketplaces. Isso é uma discussão bastante complexa porque você tem por exemplo eu citei as 10 maiores do mundo em market value né você tem duas que são especificamente de e-commerce que é a Amazon e a Alibaba é, são empresas que que facilitam é, o, o nosso acesso de empresas brasileiras e consumidores como consumidor mas não necessariamente como provedor há é uma série de dificuldades que são criadas por essas plataformas, para que empresas como as nossas usem essas plataformas como, como provedores. Então, essa é uma questão fundamental. Na medida em que a gente tem acesso, ou que a gente crie marketplaces regionais que favoreçam o uso por pequenas e médias empresas desses, dessas plataformas para vender, você vai estar, de alguma maneira, favorecendo a criação de emprego em pequenas e médias empresas, que são as maiores geradoras de emprego do Brasil. Eu acho que vale a pena citar essa questão das... das em pequenidade de empresa, porque é fundamental para essa questão do, do emprego. Vamos ter uma última é, pergunta, e eu quero combinar então com os senhores que em seguida nós vamos apenas rearrumar a mesa para in, entrar direto no segundo painel, para que a gente depois tire a diferença do nosso atraso durante o almoço, e possamos voltar às três da tarde aqui naturalmente. Então, por favor, última pergunta. Edilson Pedro, sou analista de ciência e tecnologia do Ministério. É, minha pergunta ela é mais para a Miriam, mas se estende a toda a mesa, que é a seguinte, eu, eu não vi no, no documento né, como é que se desdobra o processo de institucionalização e planejamento né, da, da estratégia enquanto política. É, então, é, para não ser só um documento de, de referência, a minha questão é como é que ela se desdobra em planos, né, para apontar o planejamento né, de cada uma daquelas áreas que ela, ela está citando, como que ela aponta fontes de recurso, qual que é a metodologia de governança e coordenação, né, como que ela institucionaliza a política pública. Essa é a minha pergunta. Obrigada, Edilson. A sua pergunta é fundamental e, de fato, esse tema não está abordado no documento que foi a consulta pública, porque a gente não queria que a discussão de governança e de prioridade capturasse a discussão e sequestrasse a discussão de mérito. né? Então, de maneira proposital, dentro do grupo de trabalho e como estratégia para a consulta pública, optamos por tentar aprofundar a discussão do mérito dos temas, formar uma visão, para depois, uma segunda etapa, discutir como a gente vai, então, cuidar de implementar. Isso foi proposital. Mas é uma questão fundamental, uma questão sobre a qual nós estamos nos debruçando nesse exato momento. né A gente tem olhado para benchmark... E, e temos visto que existem, em países que têm suas estratégias, existem muitas formas diferentes e variadas de lidar com elas. Né? É, o nosso pressuposto é que não queremos que seja só um documento bonito, impresso, para ser guardado né, no, no armário. A gente quer que seja um documento vivo, que tenha ações que se desdobrem em planos, que se desdobrem né, em medidas concretas, para que possamos, de fato, verificar um, um avanço. No nosso benchmark internacional, temos visto estruturas muito diferentes. Desde países como a Alemanha, que propõe uma agência para ser o catalisador da transformação digital, até países como o Canadá, que tem estruturas matriciais, então, dentro de cada organização, você tem um, um Chief Transformation Officer, que se reporta de maneira matricial a uma estrutura colegiada. É, existem países que têm simplesmente observatórios, existem países onde há um ministério responsável, encarregado... E nosso desafio é encontrar uma solução brasileira. né? Dentre as 91 ações que nós mapeamos, é, o exercício que estamos fazendo é identificar para cada uma delas qual que é o ministério líder e quais são os ministérios parceiros. Então, há ações que claramente estão sob liderança de um ministério, e um exemplo muito claro são as ações de governo eletrônico. O governo eletrônico é quase que só planejamento, eles são os líderes, não compartilham um pouco essa responsabilidade, é deles. Outros temas, especialmente os da economia digital, são muito transversais. Então, você verá assuntos em que você tem quatro, cinco ministérios que são, se veem competentes ou estão envolvidos de alguma maneira, ou ainda ações em que há uma lacuna institucional. Então, os temas ligados, por exemplo, à proteção de dados, é, existe quase que um consenso da necessidade de ter uma instância na Administração Pública Federal para tratar do tema, porém, essa instância não existe ainda. Então, nosso esforço nesse momento é, é de buscar é, mapear é, de que maneira as competências estão hoje divididas, mapear também os inúmeros conselhos e comitês interministeriais que existem voltados para a temática digital. E aqui eu menciono que eu tenho uma lista de 281 comitês, sendo que... Uns 30 talvez são digitais, afetam a temática digital em suas diferentes vertentes. Então, numa é, numa discussão muito próxima com a Casa Civil, a gente está buscando compreender qual é a melhor forma de, de gerir e de assegurar que essas ações sejam implementadas. Com relação a, a, a um aspecto que você mencionou na sua pergunta, Edilson, é, como se desdobrem planos, né ações... A gente entende que, dentre as ações identificadas, que estão ainda sendo aprimoradas, melhoradas, existem medidas com diferentes níveis de concretude. Algumas muito principiológicas, outras bastante concretas. Isso reflete também o nível de amadurecimento da discussão nos temas. Então, os temas de economia digital são temas que a gente está prospectando, a gente está tentando entender. De repente, a gente consegue estabelecer como um princípio, por exemplo, gerar um ecossistema favorável à inovação e ao mercado de dados... É, ao passo que, em ações de infraestrutura, a gente consegue cravar de maneira muito precisa. Olha, vamos lá, temos justamente de compromisso para chegar aos distritos não sede, de municípios com tecnologia tal e qual. É, o secretário Marcos Vinícius, do MEDIC, que participou também do GT, tem uma, uma imagem, uma analogia que eu gosto muito, ele fala em ondas de implementação. Então, de repente, dentre essas 91 ações, a gente consegue identificar quais já de cara geram resultado. Né? Então, já de cara, saiu a estratégia, vai sair o plano de IoT, por exemplo, e isso é uma medida que está compreendida no guarda-chuva da estratégia. De repente, tem outras que vão gerar um grupo de trabalho. Então, bom, se a gente precisar atualizar a lei das SAs, por hipótese, então vamos tirar um grupo de trabalho daí para que no prazo de 60 dias seja apresentada uma proposta de pele, ser discutida com a Casa Civil e assim por diante. Então, essa é uma pergunta assim, extremamente pertinente ao trabalho sobre o qual estamos debruçando nesse momento, e, e esperamos, junto com a Casa Civil, conseguir desenhar um modelo de governança que seja adequado, que assegure que os resultados sejam atingidos e que também permita em dos atores não governamentais, ou seja, uma estratégia que deve necessariamente envolver o setor produtivo, a comunidade científica e a sociedade civil, para que ele seja, como disse o Cláudio, é, apropriado não só por um segmento de governo ou por uma gestão, mas pelo país de maneira mais ampla. Ok. Uh, não vejo é, que os palestrantes queiram complementar essa resposta, que é bastante abrangente. Eu quero agradecer a todos os palestrantes aqui na mesa e também o Demi Guedes, que teve que sair mais cedo e respondeu duas perguntas, pela participação, pela abrangência do tema, que é, em si mesmo, acho que merece um, um seminário à parte, Eu vejo que no futuro seria interessante trazer mais interlocutores para o tema da estratégia digital brasileira. É, vou pedir apenas cinco minutos para que nós possamos rearrumar a mesa e passaremos imediatamente então para o segundo painel, é, que é o painel sobre ciência, tecnologia e inovação e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são também um núcleo duro dos nossos esforços de diplomacia e de ciência e tecnologia. Muito obrigado pela atenção. Até brevíssimo.